Bem-vindos à Raffles, pessoal. A gente trouxe o grupo do Sebrae com exclusividade para que o cliente pudesse conhecer o que é o lifestyle design shopping. Essa loja ela consegue dentro dos seus quatro pisos fazer toda uma ambientação. Então, you know, mesmo so even on the grand staircase there, you know what you will naturally see in a bigger mansion is like portraiture against the wall to create a little bit more of a, a relaxed, comfortable home environment para os clientes que da É como se se tudo que estivesse aqui dentro fosse meu, tanto as roupas quanto os produtos. E essa sensação causa um desejo de, de consumo assim inigualável, porque eu quero ser uma mulher elegante, eu quero ser essa mulher rica. A luz está no produto, o que faz a gente ter muita vontade de comprar tudo, de desejar exatamente o produto. Aí você pode dizer, puxa Edgar, mas este é um varejo de luxo. Não significa sobre isso, é o desafio é ainda maior. Não dá para fazer tudo isso, construir todas essas mobílias em madeira não é barato. Mas acho que dá para a gente construir um pouco disso nos nossos pequenos negócios. Às vezes é um cafezinho que a gente serve numa xícara bonita. Exatamente para promover uma experiência única para os clientes. É mais uma experiência surreal que o cliente do Sebrae São Paulo está tendo na NRF 2023.